E nesse vídeo a gente faz o review tech do um equipamento que pode te salvar uma grana E é super prático, simples, fácil de usar, barato pra caramba comparado às outras opções Um acessório que vai poder te ajudar a se filmar, a filmar seus vlogs para essas câmeras que não tem a tela articulada que sai pra cima ou sai pro lado que a gente pode se enxergar Esse aqui é o acessório galera, nesse vídeo aqui a gente fala sobre ele Fica ligado. Salve salve galera! Como vocês estão? Desejo que bem, mas que nunca estejam muito bem. A salvos com muita saúde, paz, amor, compaixão no coração. Para quem é novo aqui, eu sou Rodrigo Oro, sou fotógrafo, videógrafo, criador de conteúdo aqui na plataforma, baseado em São Paulo. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, se considere um inscrito. Então galera, e é isso aí. Vamos direto ao assunto, a salvação para os vlogueiros e todos os criadores de conteúdo. Aqui tem câmera que não tem a telinha pra fora onde você pode se enxergar e se fazer seu frame e tudo mais. né? Conferir suas gravações. E a bendita salvação é essa daqui, galera. Vamos fazer aqui um unboxing na hora. É chinês, daquele jeito lá, mas acho que quebra o galho. A gente vai fazer o teste na prática. Olha o nome que aparece aqui, cara. Hand grip, na verdade. Você americano é hand grip, não hand grip. Mas foi. Então ele vem nessa caixa aqui mesmo. Te abre. Né, vem uns papelzinhos que não importa nada. Que é só manual e adesivo. Vem nessa sacolinha aqui. Já o ri. Vocês podem ver. E é isso, galera. Essa daqui é a salvação, galera. Pode ser a salvação da parada. E aí, ó, como vocês podem ver, ele é uma estrutura de plástico, com aqui embaixo um hot shoe adaptado para você poder pôr na sua câmera, né? E aqui dentro um espelhinho, como vocês podem ver. Espelhinho super nítido ali. E aí o esquema é esse galera. Em vez de você comprar um monitor, gastar pra caralho, né? Tipo com um ninja. 5, sei lá, é caro pra caralho, mano. o um monitor meia boca também. Você tem isso aqui. Vamos mostrar como acontece. Olha que difícil, mano. A gente pega ela, contrário, assim. Abre a telinha. Deixa aqui na vertical. E tá valendo. Ó galera. E aí você consegue se ver aqui na telinha, ó, na sua janelinha aqui de cima tem esse espelhinho que vai espelhar exatamente o espelhinho do seu visor aqui. Então você consegue se enxergar na boa aqui, ó. Consegue ver se tá em foco, se tá tudo rolando. E aqui eu tô com uma lente do kit, uma 28-70, eu acho que não serve muito para vlog porque 28 é meio... Meio apertado demais né, mas cara, dá pra ver tudo perfeitamente, seu volume, seu foco, um, picking, exposição, tudo tá suave cara, e essa aqui é a solução, super barata, super prática, super substituível e ao mesmo tempo, como vocês podem ver aqui, ela tem aqui umas entradinhas ó, hot mount aqui. Para hot shoe, para você pôr. Se você precisar pôr o um microfone, você põe o um microfone aqui do lado ou em cima. Ou se quiser pôr ainda uma luz também, também pode pôr do lado ou do outro lado ou em cima. Eu achei super prático, super útil, tá ligado? Para quem precisa se filmar, seja né, parado ali ou não, para essas câmeras que não tem a telinha que, né, dá para a gente se ver, ela não vai mais que isso ou vai para fora e não são só Sony, né? Tem Sony, Fuji, tem várias marcas que não tem essa tela articulada. Então, esse acessório aqui quebra totalmente o galho, te ajuda a economizar para não ter que comprar um monitor para poder gravar seus vídeos ou se filmar, é 100% uma solução para qualquer vlogger que tenha esse tipo de câmera que não tem isso, e para todos os criadores de conteúdo é que precisam se filmar e para não ter que ficar indo atrás da câmera toda hora para ver se está certo ou não, ou se você está filmando e às vezes está com uma parada errada ajuda muito e é super barato também galera você pode encontrar em dólar tipo por uns 20 dólares e aqui no brasil encontrei nos sites aqui tanto mercado livre como wish como aliexpress da vida esses aí encontrei por volta de 70 e pouco até 90 e poucos reais então tipo não é uma coisa absurda sendo que o monitor se gastar no mínimo uns 800 conto tá ligado? então salva super só conta no banco não precisa gastar e já tem aqui a solução para poder se filmar beleza essa é uma dica que eu vi lá fora que apareceu e graças a deus já conseguiu um aqui encontrar chegar no brasil no caso eu pedi pelo mercado livre mas pode ser qualquer outro site e no Mercado Livre foi por aquele envio internacional, grátis. 70 conto por aí e super acho que vale a pena. Tá aqui então um acessório que é super valioso, ajuda pra caralho pra quem usa, né pra quem precisa disso super barato, prático, simples e com certeza vai te ajudar a fazer seus vídeos nesse sentido se você faz esse tipo também e é isso aí galera, por hoje é só espero que vocês tenham gostado da dica se te ajudou de alguma forma agregou algum conteúdo, deixa aí seu like, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e a gente se vê na próxima, continue criando continue fazendo a sua arte continue real sendo você e a gente se vê na próxima porque você é demais, até mais. É isso aí, galera. São salve, salve. Estou aqui com a mim modelo querida. está na Paulista. a gente tá fazer um ensaio maravilhoso aqui. Fica ligado.